Where are you here? Business. You're looking so hot. Onde foi parar business? Where's Robert? I need to have a life. Então vamos atrás atrás, atrás I want them back. Doesn't work like that test. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. De quantos cartões de comida estamos falando? falando. não, não me engano, sobre de Eu preciso de algo que de da cidade. Você faz isso? Eu vou armas e, depois, Esse é o trabalho dele, né? Eu tenho que ir. O que vai ser? Eu quero ver essas armas. Me ajuda. Nós temos que sair daqui, agora. Não tem como voltar, né? Eu nunca tentei. Não, não tem. Tá, aqui eu tô ligado que tem umas peças para nós pegar. No Peça. Peça, peça. Tijoura. Fita. Bora lá. Subir as escadinhas. Daqui a pouco tem que parar pra de novo. Bora lá então. Ah, eu queria derrubar as latinhas. Ah, não, não vou deixar a para pra trás, não. Tess, vai tu o primeiro. Deixa que eu fico pra trás. Ah, eu sou obrigado a ir primeiro? Eu sou obrigado a ir primeiro. Então tá. Tô olhando aí. que This way. It's Bora lá, Marlene, Quer ajuda? Tá bom. Como é o que tu sabe meu nome? Hey, I hold up. Eu fico me perguntando, se a gente pular lá de cima e não morrer e cair aqui embaixo, como é que a gente. Será que buga e elas teleporta pra cá, ou o quê? Ou a gente consegue ajudar ela a abrir lado de dentro? Ah, não era pra me ter vindo, velho. Tem que parar a fisca. é, é o meu style. é o meu style, sim. Com certeza, velho. Eu prefiro ser stealth do que... Ser furtivo, vamos brasileirar os bagulhos, Goodman, não vamos falar Stealth, vamos falar furtivo. Do que ser barulhento. Mas se vocês quiserem eu faço um, uma partidinha barulhenta também. Mas não necessário, depois que eu terminar. Tá, deixa eu dar um pause. Sincronizando o Facecam. Foi. Nossa, minha cadeira rangendo pacas. Que isso, tá? Entrando dentro de mim aí. Tá louco? Tá, eu pego esse aqui e a Tessa ou a Marlene. Acho que é a Tess. Oh. Oh. Oh. Não, é a Mardine, é a Mardine. Esteira quente até aqui. Okay. Watch Pode deixar. A tesoura e fita. Não tem nada. Ah, você. Hum. Garrafa não tem tijolo. Teste, calma aí minha, tem que ficar quieto, tu sai correndo se jeito Será que eu consigo pegar ele? Eu não lembro como é que você passa essa parte sem ser visto Eu acho que eu posso Tá, ali não tem ninguém então, Eu posso Tem é pra lá, eu tô ligado que tem um que vai lá Depois eu vou pra lá, só deixa eu ver uma coisa antes Tá, tem um ali e tem um outro que fica zanzando por Lima. mano Ai, tá lá ele! Estraga consigo Consigo O cara vai executar ali? Ele só diz quando a gente coloca a câmera neles Ok, bom, temos três Aqui lá ele fica descendo e voltando ali E esses dois Um fica parado E o outro é o que vem aqui atrás? Eu tô ligado que tem um que vem aqui atrás Eu tenho que pegar primeiro esse que vem aqui atrás, porque ele dá vortas. E depois aquele outro ali. Ok, talvez ele não venha aqui atrás. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Se não se vira, né? Cadê o outro? Tá ali ainda, tá, vou ter que esperar o outro voltar Subir e depois descer de novo Pra ver se esse aí sai daí, se ele não sair é porque ele fica aí pra sempre, eu pego esse aqui, aquele ali e aí fica feio Se não, se isso sair eu tenho que ver pra onde é que ele vai Então vamos acelerando o vídeo Tá, eles não se Eu não sei pra que colocar dois guardas olhando pro mesmo canto. Então, né. Vamos lá. Essa formação tá meio boa, hein. Será <risos> que eu consigo pegar o outro antes do, do cara subir, mano? É isso, Espero que sim, é porque eu vou tentar. É, ele demorou pra caramba da outra vez, velho. Não é possível que ele vai chegar aqui. Ai, que cunhinha, velho. Aí, agora vamos esperar ele. Ele já tá aqui, tá ligado? 3, 2, 1. Não, tá bom. Então ele demora mesmo. Pode então, fazer o ar, eu não peço. Tô no cunhinha. Mais uma partida que me play acelerado. Aí ele. Putz. Putz, ele passa pra quê? Que isso? Ah tá. Aí ah, seu trouxa! Ah, bosta! Esqueci que eu tava com com a.. com a tábua, velho. Esqueci completamente. Fiz merda. Tá, acontece. Vamos lá. Perdi a conversa profissional. Então tá. Tem que fazer antes de matar eles, então. Conversa profissional. Putz. Bora lá. Feito. Marlene? Marlene. Bora lá então. Deu alto. Atenção, purview is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? show you. Estão indo. Chegou Não Você está recrutando jovem, não Oh, shit. O que aconteceu? Não se preocupe, isso é fixável. Eu ajuda. Mas eu não posso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 He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It was just cargo, Joel. Where are we? No yet? more talking. You'll be fine. <sighs> Now go with him. Don't take long. And you stay close. Let's go. Nossa, mano, ver esse começo, já pensar no final. Dá um negócio, mano. Putz. Tamo com a Ellie. Chegou a protagonista. Oh. Eu ouvi tudo isso, mas... O que pro. Colar de Philip Leo 105 Tu era o Philip Leo Ele não me respondeu Tem um lugar aqui que não, tá... não tinha um lugar aqui que eu já tinha visto estava escrito café Tipo literalmente café não Kofi café Ah se bem que café também se deu uma coisa Mas é que a primeira vez que eu vi eu fiquei Caraca eu café, Não tem escrito coffee, Mas na verdade Café é o lugar onde se pega Couve <risos> Pizzeria Nossa Legenda veio de... Nossa Não tô ouvindo a Nota through Street Tá Só um pouco de barulho Pronto Vou até eles. Eu vou até eles. vou gravar até eles lá naquela parte da chuva lá. Onde do Storm. E pá. E depois eu vou deixar para a próxima semana. Nossa, mas na moral, ver esse começo deles, do, do Joe e da L. E. Sabendo já com que, o que vai acontecer, tudo o que vai acontecer, quando, com o próximo eles vão ser e tudo mais É muito da hora, velho Nossa, faz tempo que eu não jogo dois, né? Ou, faz tempo que eu não jogo um Pra falar, a é verdade eu joguei o dois, depois joguei o dois de novo, mais uma vez E o um faz fazer tempo Eu. Às vezes Não That's a first. So what's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom. And she's been looking after me. And I'm 14. Not that that has anything to do with anything. So where are your parents? <sighs> where are anyone's parents? They've been gone a long way. So instead of just staying in school, we decided to run off and join the Fireflies now. Look, I'm not supposed to tell you why you're small with me if that's what you're getting at. One the best things about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Nossa, sua casa é meio tortinha. Ah, aqui tá o muro, ó. Então a gente ainda tá dentro da zona. Hum, estranho que tem a patrulha. A patrulha geralmente é fora. A patrulha é mapa patrulha escrito que era fora. Tá bom, tá. Né? Última ceninha. What are you doing? Killing Killing What sure you o que você está fazendo? O time O que fazer? Eu tenho seu relógio está quebrado. O watch está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 Can't be any mercy out there. Can it? Don't earth to the fireflies one with you. Hey sorry it took so long Soldier's fucking everywhere. How's Merlene? She'll make it. Guys, sell the merchandise. It's a lot. E vamos parando por aqui. Esse aqui é o primeiro. Nossa, primeiro. A primeira gravação, né? Já foi cinco episódios já é De The Last of Us Remastered do Playstation 4, mas jogado no Playstation 5. E bom, é isso. Vamos nós nos.. Come, não esquece de comentar lá no outro vídeo lá. Se vocês preferem que eu faça os loot. Na verdade, eu vou fazer esse vídeo aqui também. Vocês preferem que eu faça o, o loot rápido ou o loot normal? Tipo, eu acelero o vídeo pra lootear os bagulho? Ou vocês querem ver o luteando os bagulho? Bom, é, é isso. Espero que vocês gostem. Deixa o gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho, porque daí você pode continuar vendo a série aqui, né? E, bom, é nóis. Valeus, falou e fui. Tchau.